O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou nesta terça-feira o evento cultural da acessibilidade. A ação ocorreu no saguão do Fórum Trabalhista de Cuiabá e encerrou as atividades na área de inclusão de pessoas com deficiência em 2022. O Tribunal do Trabalho, como um Tribunal Social, é espelho e ele tem a responsabilidade, não só é, institucional, de promover a paz social, como também de moldar comportamentos. Então, a partir do momento que a gente acolhe aqui e divulga esse tipo de evento, é, nós propagamos o que é mais importante de tudo, que é a conscientização das pessoas é, sobre a questão das necessidades especiais, a necessidade de inclusão que tem essas pessoas, a necessidade de pertencimento, a necessidade que tem de acolhimento. Nós fizemos todos os anos, né, desde 2018, é um evento Pra, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é o dia 3 de dezembro. E nesse evento nós trazemos o principal objetivo, é a sensibilização, a conscientização né, sobre a capacidade das pessoas com deficiência. O evento contou com várias apresentações culturais, entre músicas e danças, entoadas e coreografadas, por pessoas com deficiência, eram estudantes e professores do Centro de Musicoterapia Harmonia Diferente e da Escola de Arte da Morada do Ouro. O evento cultural também marcou o lançamento da versão impressa da cartilha Acessibilidade e Inclusão. A publicação já conta com versão digital e traduzida para o Braille. E língua brasileira de sinais. E o que, que ela traz é o conhecimento né, do, de, das deficiências, como lidar com essas deficiências, e contamos inclusive com fotos de pessoas com deficiência que cederam cederam as imagens. Sabendo da, da, o que, que é uma deficiência, muitas vezes a gente se sensibiliza mais com a causa da pessoa com deficiência. Em todas as, em todas as possibilidades, pessoas com deficiência estarem informadas sobre os seus direitos, tendo a cartilha. É, em libras, em braile, digital e hoje ela é de forma escrita também no papel. Então isso é importantíssimo e nós precisamos dessa oportunidade. O tribunal veio acalhar com essa nossa necessidade que é dar oportunidade e respeito às pessoas com deficiência. Que nós não precisamos de piedade, nós precisamos justamente disso de respeito e oportunidades. Também foram entregues as fraldas doadas por magistrados e servidores na quarta edição da campanha de arrecadação de fraldas descartáveis. Os itens vão ajudar crianças e adultos que convivem diariamente com alguma necessidade. É Já a quarta vez que a gente é beneficiada, ela, essas doações chegam nas mãos das mães e das crianças com autismo. É, nós temos muitas crianças ainda grandes que ainda precisam da fralda e também ah, nas mãos de, de mães carentes né, de um projeto social que a associação apoia. Nós temos mães muito carentes que vivem de... É, do auxílio, né? O auxílio que o governo dá para essas crianças. Então, essas fraldas se tornam um peso no orçamento, é um apoio muito grande, principalmente nessa época de Natal.